Pois é, mas essa é uma irregularidade que, de fato, pode levar à desaprovação das contas. Toda vez que entra um recurso financeiro, deve haver a transmissão do relatório financeiro em até 72 horas do crédito em conta bancária. Se isso não for feito, pode gerar uma irregularidade que, a depender do percentual e do quanto aquilo representa na movimentação financeira da campanha, pode sim levar à desaprovação. Tome cuidado nas próximas para não acontecer novamente. Um abraço e até o próximo.